Olha, geralmente não é nem duas nem 60, porque a sofrologia é uma terapia breve. Não tem um número pré-definido de sessões que são necessárias em sofrologia. Tudo vai depender do estado no qual a pessoa está quando ela começa a praticar, o estado de estresse, de ansiedade, de tensão, e também, é claro, do objetivo dela. Geralmente a gente trabalha com uma média entre 6 e 10 sessões. A sofrologia é uma técnica que é pedagógica, ela vai te ensinar a lidar com as suas emoções, a lidar com o seu problema de uma maneira diferente. Mais uma vez que você aprendeu a lidar, esse aprendizado é definitivo.